Temos estado a utilizar o pre-process Node para conseguir a renderização e o output perfeito para alguns elementos do nosso, do nosso Node, do Array Node. O caso do ReadMore, o caso das datas. Mas nós temos também uma série de variáveis na template Node .tpl php assim como noutros templates também terão as suas variáveis, que podemos utilizar para resolver pequenos problemas e fazer a renderização como queremos. Sempre que seja possível a manipulação sem o pré process ótimo. Vamos ver alguns elementos que nos faltam renderizar analisando o tema demo do Freshpeak. Falta-nos renderizar o, uh, a autoria, isto tanto na homepage como na page uh, integral do artigo. Aliás, é o mesmo tipo de uh, output. Também nos falta renderizar este parágrafo, que é um, uma espécie de resumo da notícia em destaque e que o tema FreshSpeak chama Lead, ou dá como classe CSS Lead. Ainda nos falta renderizar também este link, que é o Edit, para qualquer um destes elementos, nós vamos usar variáveis que o Node TPL PHP nos disponibiliza. No caso do Edit, vamos usar o ID do Node que está disponível e que podemos combinar com o link ou com a expressão Edit, porque qualquer link para edição do Node é o Node ID. 24, por exemplo, node barra 24 barra edit, e portanto nós podemos reproduzir esse endereço uh, e criar o link direto para a edição do uh, artigo. No, no caso aqui do lead vamos usar o summary, que como saberão é um uh, extra do uh, campo texto, área... Uh, portanto, um texto longo, em que podemos ou não usar o summary, que é um resumo do que está, digamos, uh, depois detalhado no artigo. Evidentemente que vamos imprimir esse summary, mas temos que nos assegurar que as pessoas, quando criam conteúdo, colocam efetivamente uh, conteúdo no campo summary, caso contrário não é renderizado, naturalmente, e vamos ainda utilizar para imprimir o, uh, o autor uma variável que está disponível no PHP que é o name. Saltando para uh, os nossos, as nossas páginas, tanto a do, que controla a home como a do artigo em full, verificamos, uh, tal como eu dizia, que temos muitas variáveis que não estamos a fazer uso e vamos... Uh, utilizá-las neste momento para resolver estes três uh, problemas de, um, de Output. E começamos pelo mais simples, que tem que ver com o autor. O autor é uma variável que está associada à, à template Node, naturalmente, porque alguém cria aquele conteúdo, e um, ainda vamos utilizar o, a variável ID, que tem também que ver com o node, eu só estou a tentar localizar o node, o id, e temos o id do node, que também vamos combinar. O summary não está aqui, eu daqui a pouquinho vou mostrar como chegámos até ele. Ora, importante, importante é retermos aqui no node de, na template de node uh, front page que vamos imprimir a variável name uh, precisamente depois do by para termos o efeito desejado. E temos aqui então o nosso snippet PHP. E é tudo o que precisamos de fazer neste template. Em relação ao template eh, relativo ao eh, article já completo, temos a mesma situação, nesta área do post info, vamos imprimir eh, a variável name, temos a autoria, e em relação ao eh, edit, tal como eu dizia, eh, vamos usar eh, o need, o id. Portanto, o NID do Node, de, de, de, desta variável Node. E temos então a construção do endereço, que se pode ver aqui, em que tem Node barra o snippet para imprimir o ID em questão, portanto, processo dinâmico, apelamos ao PHP. E uh, depois a expressão edit, que é sempre, digamos, um uh, parâmetro para chegar à página de edição de qualquer content type. E temos então uh, o nosso problema de acesso à página de edição resolvido. Em relação ao uh, lead, uh, que é o parágrafo guia, nós estamos a utilizar o body, um o node body e dentro do body uh, tivemos que definir todo o caminho até chegar ao safe summary. O safe aqui tem que ver com o facto de estarmos a renderizar conteúdo que é escrito pelos utilizadores e que tem que ser, um, portanto, seguro uh, para não uh, haver qualquer tipo de inject injection de, de código malicioso. Um, como é que chegámos e que, que, tanta complexidade para chegar, digamos, a este e para, para imprimir um simples campo? Uh, isto tem que ver com o facto de termos a dentro da array e vários componentes e vários elementos até chegarmos efetivamente ao campo e ao conteúdo que queremos renderizar. Eu vou demonstrar através do nosso tema e fazendo aqui o, através do Theme Info. Fazendo aqui a renderização do Node, nós verificamos que na área do, do array Content, desculpem que eu não estou a localizá-lo, já vamos ver, temos o body. E dentro o body, por sua vez, é um outro array que se desdobra em mais um, um array, portanto zero, estão a perceber? E, e, eu, eu tenho aqui que definir a língua, é importante quando estamos a falar de conteúdo, um, e é o zero porque é uma língua neutra, e então chego aqui à parte propriamente do conteúdo em bruto, que é o parágrafo que contém o, um, o sumário. E então tem o um Save Summary. Uh, isto pode ser complicado no início, convém a algum treino, mas uh, tanto a renderização, a consulta dos, dos elementos e dos arrays e do, dos diferentes componentes via ThemerInfo como uh, o Devil, um, permite-nos chegar uh, efetivamente ao elemento que queremos renderizar. E ele está então aqui uh, espelhado. Portanto, é um, é um node, que, portanto, do, do array node principal, da variável node, o body, e uh, o safe summary, nesse body, em que a language é neutra. Portanto, não, não tem uma, uma language associada, porque não estamos a funcionar com línguas. E, uh, tendo estes elementos assim uh, definidos, utilizando sempre variáveis dadas pelo próprio uh, sistema de templates e uh, são também elementos que já o próprio Drupal tem lá para renderizar, então podemos ter o output que, uh, que desejamos. Vamos fazer o Full Show Cache, e vamos verificar se na nossa Homepage já aparece o nome, portanto estamos a ver que sim. Já temos aqui renderizado o autor, e quando clicamos no artigo, temos renderizado também o autor, temos... Um, o nosso uh, summary e não se esqueçam de uh, assegurar que efetivamente na edição têm algum conteúdo nesta área do summary ou coloquem o summary como obrigatório no content type, por exemplo, é, um, é, um, é uma solução. E depois uh, temos então o link para a edição tal como o construímos no TPL, Node, o ID e o Edit.